E aí, pessoal, bora pra outro mistério? Salsicha, estamos chegando, estou com fome. Sempre, né? Scooby, isso, faminto. Fred, relaxem, tem uma placa mansão show a 1km. Salsicha, ótimo, já consigo ouvir a cozinha me chamando daqui. Mal ele sabe. Daphne, não deve ter muita comida lá, salsicha, está abandonado há anos. Hum. Salsicha, nossa, é ali? Parece um castelo, né? Daphne, parece o lugar onde minha tia descreveu. Salsicha, ela disse que parecia, tipo, assombrado... Velma, então, qual o mistério aqui, Daphne? Vamos lá, né? Minha tia Mabel trabalha, trabalha aqui e me disse que está assombrada por um conde fantasma. O dono, Morgan, ficou insano negócios faliram há pouco tempo e ele culpa o Conde Bagossi, que fala, tipo, vamos para outro lugar. Não, Salsicha, eu disse a minha tia que resolveríamos este mistério e é o que nós faremos. Certo, você não está com medo, está, Salsicha. No primeiro sinal desse Conde, Ravioli, estarei caindo fora. É Conde Bagossi, seu bobo. Dá no mesmo, adoro comida italiana, né, Scooby? Certo, Salsicha. Já amaldiçoei essa casa E eu vou amaldiçoar vocês Se não saírem agora Ok, vocês ouviram o cara Vamos indo, turma Não, sairemos enquanto não resolvermos o caso Adoro vampiro, inclusive Eu lembro que esse era meu cenário favorito Você e Scooby ajudem Velma Vou dar uma olhada por aí Vamos lá temos um mistério a resolver aqui Veja se encontra alguma pista Lembre-se de me trazer tudo que lhes pareça suspeito Tá, fechada Vamos dar fungada aqui Depois a gente volta pra ir nessa porta aí, ó é literalmente uma mansão, né? Puts, não acaba nunca, é? A porta acima da escada está fechada, rapazes. Não dá para subir, Scooby. a porta lá em cima está fechada. Não há é como abri lá desse lado, Scooby. É, vamos então. Para cá. Para cá dá. Vamos ver. Não acho que uma estaca possa ser uma pista. Oi, rapazes, tinha um. Tenham cuidado com o rato, ele parece perigoso. É. Não vamos por aqui, não. Ah, tem que pegar o snackzinho com a Daphne também, né? Vamos ver. Peguei o um snack. Lógico, minha querida. Minha querida, toma Papel de alta qualidade, em branco Este tipo só é usado em dinheiro Boa pista Mistério atualizado, alguém está usando muito papel bancário Hahaha, ha, ha. vocês nunca me pegaram o vampiro destrancou aquela porta, um siga o Scooby. Ah, ao invés disso, não podemos ir comer um sanduíche? Isso aí, sanduíche, sigam-no, rapazes. Do contrário, como resolveremos este mistério? Ah, é, ela tem um bom ponto. Mas por que ela não vai também, né? <risos> encontrar alguma coisa, uma melancia, alguns melões mafrados, Zeca, é, eles grudam ser atualizado. É, mulher. Quase. Tipo quase mesmo. <risos> Tava com saudade já, apesar de não. Consegui direito o Melhor H é a de desespero dele, cara tancado então, isso aqui Nossa Puts, nossa Fui horrível nesse aqui meu Deus. Que mico, véi. Que mico. Acontece, né? Tudo bem. No monstro de piche do pantano lá não tinha esse minigame, né? Pelo menos eu não lembro desse minigame aqui, não. Vaso quebrado não dá pra pegar. Deixa eu tentar de novo aqui. Que... O louco jogando... Melão, mofado, estragado, sei lá, não, do nada, velho Vinho. Corante para impressão, que verde escuro bonito. É exatamente a cor do dinheiro, é uma pista escura estar atualizado. Alguém deve estar imprimindo muita coisa. É. Né? Cadê o snackzinho? Opa. Olha ele aí de novo. Vocês estão amaldiçoados. Não nunca me pegarão. O vampiro está indo lá pra cima. Rápido, vamos seguir bora lá. Fechada. Há uma aqui também, né, para vai que a gente acha alguma coisa. Vixe, aí é foda né, Juan Nossa, quase que eu bati na velma, véi. <risos> para pra gente, né? Sem biscoitinhos Scooby. Acontece. Ah, meu filho, eu tô procurando aqui, né? Morcego um falso. Tabas são misteriosas, Scooby. Morcego de borracha amarrado, eu já vi isso, mas quando? Ei, eu vi antes do Bacó se aparecer. É uma pista. Mistério atualizado. Ah, alguém deve estar imprimindo muita coisa. Tá, e a maquiagem? Ei, maquiagem? Preciso de um pouco para meu rosto. Ué, o que um estojo de maquiagem faz aqui? Boa pista. Eles estão indo muito bem. Olhem o que nós achamos. Mistério atualizado: vampiros, prisão morcego de borracha e maquiagem. Essa aqui deve abrir lá embaixo, né? Não, se bem que ele falou que abria por... É, aqui, ó. Ele falou que só dava pra abrir por dentro, alguma coisa assim. Não sei. Vou ver o que tem aqui. Roupinha dele aí. Uh. A velma olha no horizonte Parece o smoking Que o vampiro usa Porque que o vampiro quer um smoking em reserva É uma pista, um mistério atualizado O vampiro não precisaria de roupa reserva É, querida, de fato, né A porta está emperrada Você pode me ajudar a abrir? Tá legal, está abrindo apenas Precisou preciso empurrar junto É, precisou empurrar junto Vou ver aqui se tem alguma coisa Três de vampiro, falsa Tragar para dona Velma Cadê ela? Pior que eu nem usei os melõezinhos, né? É meu filho, vamos entrar naquela porta ali então, não, já que sempre que a gente tenta entrar ele aparece. livro. Vamos ver o que, que tem nesse livro aqui, ó. Este livro deveria estar na biblioteca. Leve para Fred e coloque-o na estante. Mistério atualizado. Tá, e a presinha. Dentes falsos. aí. parecem com dentes de vampiro. Por que um vampiro teria dentes falsos? É uma ótima pista. Mistério atualizado. Vampiros não chupam muito sangue com dentes falsos. É... Queijo velho e mofado, só ratos comeriam isso Aquele rato que a Daphne falou que era pra ter cuidado Talvez Não, mas espera Tá, onde que o Fred está para começo de conversa? Entendi. Vou tentar procurar. Aqui, ó. A biblioteca, um rato na entrada Aí a gente joga o queijo pra ele <risos> Que bonitinho, velho Oi. que se eu cair aqui eu vou morrer, né? <risos> As peças se encaixaram, como diz um amigo meu. É tava com pouco HP, não tinha muito o que fazer, também né? Não tinha muito o que fazer. O ah, gato aqui tá me deixando nervoso, vai Pronto. Ali o outro ali, ó. Fungar aqui pra ver se eu acho algo, mas provavelmente não. Sim a gente consegue pegar o que quer que tenha aqui em cima, ó. Oh. um barril, ele realmente não me parece suspeito se você diz meu Deus é já que ele não quer né, ser acertado pelo melão paciência, só ver se tem alguma coisa aqui o que é isso aqui? Quase, hein? Meu Deus, velho. Meu Deus, velho do céu. É. Acho que não dá. Acho que eu vou ter que começar tudo de novo. Tá, vamos. Vamos lá, não adianta se estressar, e é isso. Mano Aí é foda <risos> <risos> Eu vou acabar morrendo aqui, vocês vão ver Vai apressado, afobado nem um pouco. <risos> Acho que não é por ali, não, viu? Acho que é literalmente pra cá mesmo. Ali era só uma. Como se diz? Um. Um atalho talvez. Eu não lembro muito desse cenário, como vocês podem ver aí. Ué? Não levei dano não? que é isso? Hum. Agora vamos atrás da velma lá. Uma placa de impressão. Isto mostra o que será imprimido. E está cravado uma nota de 5 dólares. Ótima pista. Esta é a última parte do quebra-cabeça. Fred saberá como pegar este vampiro ganancioso. É. Mas antes, vamos lá na Daphne. Né? Pedir um biscoito escuro, porque senão a gente vai acabar morrendo. Cadê ela, véi? Tenho um plano para pegá-lo Precisamos de uma armadilha fácil Isso é exatamente do que preciso Ágil ou fácil, não sei Aquela é, Madeira lá que o Scooby-Doo falou Dá para pegar ela Mas devo fazer a armadilha para pegar o valor a amor de Deus, Daphne, tu então sumiu basicamente o jogo todo. Tá, ele tem um barril. Agora eu não lembro onde ficava. Acho que era aqui, né? Não lembro era... Não uhum, era assim. Deixa-me ver, já peguei aquele barril, mas um basta. Ah, é, o outro tá lá em cima, né Eu até tentei pegar Mas o Salsicha falou que não via nenhuma utilidade Aí, ó Tá vendo? No final tinha utilidade sim Cara Me julguem, mas eu achei. Cara, eu odiei essa parte da biblioteca, meu Deus. Essa é aquela lá no escuro, que eu tô muito ruim nelas. Na moralzinha mesmo. Não sei se era aqui que tava, vamos ver. <risos> agora vamos pegar aquele safado né para poder finalizar o mistério do ponte a estaca aqui ó Parece pesado, deixa me lhe dar deixa -me lidar uma mãozinha com isso. É, depois a gente carregar tudo, né? Tu dá uma mãozinha. Ok, agora eu preciso de uma estaca. Hum, tem que ser na ordem do bonitão, entendi. Meu Deus. Pequeno, mas vital. Ótimo trabalho, obrigada por pegar isso. Ótimo trabalho, eu farei a armadilha enquanto vocês acham o vampiro. Tava lá naquela porta, não era? Não era? Tá. Era pra cá, eu acho Playboy Apaga a luz, Daphne Nós o pegamos, ótimo trabalho Bem, agora vamos saber quem é o impostor Por trás de Bagossi Oh, Sr. Morgan, foi você todo esse tempo? Sim, fui eu e meu sócio. Nossa empresa estaria arruinada se não encontrasse dinheiro em algum lugar. Então foi quando nós começamos a falsificar dinheiro. Então nós usamos histórias de fantasmas para manter as pessoas longe daqui. Nós teríamos, nós teríamos conseguido se não fossem vocês, crianças loucas. Certo, Scooby? É a hora da gente analisar a geladeira. Certo, salsicha? <risos> e é isso gente, muito obrigada Quem chegou até aqui, não se esqueçam De deixar o like, se inscrever no canal E compartilhar porque isso vai me ajudar muito E é isso É nóis